Nós desenvolvemos este projeto em mobilidade em Bolzano. Escolhemos um tema de projeto que era terra e decidimos trabalhar as duas porque é um tema que nos agradava e achamos que também seria interessante desenvolver pela primeira vez um projeto final em grupo, visto que aqui na Exado nunca tínhamos tido a oportunidade. O nosso projeto é sobre uma forma natural de conservar. A alimentação, pode-se pôr alguns alimentos no interior, e a apresentação será em inglês porque foi aqui que usámos para mostrar o projeto em Bolzano, em Bolzano e achamos que faz sentido utilizar a mesma aqui, para vos mostrar. Como estávamos num sítio fora, não é? estávamos em Itália, achamos que devíamos mostrar um bocadinho do português, do Port de Portugal, e então fomos fazer uma pesquisa de métodos, processos, de materiais portugueses e, como estão a ver, fizemos um, um estivemos a ver os, os, as fornas de São Miguel e, e vimos que era um processo muito interessante, como como também o um projeto era terra, fazia sentido fazer algo com terra achámos também interessante o fato de ser com alimentação, com alimentos, ou seja, cozinhar é através da terra, não é? Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas é através, isto é uma zona vulcânica, que não está ativa, e através desse calor, os... Depois fizemos uma, uma seleção de, de tipos de, de cerâmica, vimos que a porosidade no barro vermelho era maior do que nos outros tipos de cerâmica, e achámos em misturar a é cerâmica com a alimentação. Depois começámos à procura de formas para conservar naturalmente alimentos e vimos muitos projetos em que o método utilizado para a conservação era azeite. Também vimos alguns projetos em que, era, por exemplo, no caso esta segunda imagem, é uma cápsula que é introduzida na terra e sem energia nenhuma conseguimos ter um frigorífico natural. E esta é uma aproximação do nosso projeto, que é uma forma de conservar alimentos através da areia e água. Tem o barro vermelho, exato, tem areia e tem água. E isto aqui acho que é uma mesa, que é um projeto de uma mesa. Depois pesquisámos alguns produtos que, através do barro vermelho não ser vidrado, conseguem criar um arrefecimento dos alimentos que são armazenados lá dentro, que é o caso, por exemplo, desta jarra para água e outros outros produtos que também selecionamos. São objetos que já são muito tradicionais, não é típicos portugueses. É até a água, não é, para conservar a... para a água ficar fresca, sempre foi utilizado este este tipo de material, então foi mais por isso que fizemos a nossa escolha. Aqui neste projeto foi deste designer. Ele utiliza a cerâmica, o barro vermelho, a areia, e para refrescar a água. Fomos buscar um bocadinho dessa ideia, e também desta aqui, que foi, se calhar, é que nós gostamos mais e foi a mais interessante, a nosso ver, porque apenas utiliza cerâmica e água. É, tem uma divisão no meio da... posso mostrar aqui? Tem uma divisão no meio da, da peça, onde vai fazer com que os alimentos fiquem sempre a uma temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente. Ou seja, através da vaporização, faz com que conserve os alimentos. E nós pensamos em trazer um bocadinho disto e misturar a areia. Talvez se pensássemos a areia molhada, se calhar vai fazer com que o processo seja mais morado ainda. Ou seja... O nosso projeto foi basicamente esse, foi misturar a areia e a água. Depois chegámos à conclusão que iríamos fazer dois recipientes, um em que seria para colocar os legumes e outro que seria para colocar areia e água e conseguiríamos obter um arrefecimento entre 40% a 60%, ou seja, interior, conseguimos ter menos 40% a 60% da temperatura exterior. Tudo naturalmente, só através da evaporação da água e pelo facto das peças não serem vidradas. Está aqui uma vista de cima, como podemos ver, é assim que acontece este processo de evaporização. Depois começámos a explorar, no fim de decidirmos a forma que queríamos dar o nosso projeto Fizemos alguns testes, experimentámos a pôr só água, experimentámos a pôr algodão e água, experimentámos com areia e água e chegámos à conclusão que realmente conseguíamos obter melhores resultados ou utilizar areia e água. E é o que efetivamente estamos a utilizar. Depois de várias experiências, não é? chegámos à conclusão que era este. E o nosso projeto ficou assim. É um corte. São três recipientes, são os três... Uh, podem funcionar uh, unicamente. A, a pessoa pode, pode separar e pode utilizar como quer. Um deles é um, um vaso para, para que contém plantas, o outro a areia e, e a água. E o de dentro é para, pode conter aliment, alimentos como legumes, frutos, vinho, garrafas de água, queijo, aquilo que a pessoa quiser. Vai ficar sempre mais fresco do que se tiver aquilo à temperatura ambiente. Uh, decidimos usar o vaso porque depois de ver que através da umidade a peça ficava úmida por fora, porque não é vidrada, achámos que fazia sentido criar também um vaso e incorporar uh, as, as três, os três componentes de uh, fazer, por exemplo, se isto fosse uma, uma, uma planta aromática, a pessoa iria conseguir colher e diretamente guardar o, o, a sua planta ou... O seu, por exemplo, morangos, ou... assim era, os três em um, era colher e guardar. E aqui está a peça final. Um dos, uma das grandes vantagens que nós vemos neste neste projeto é o facto de ele ser 100% reciclável, visto que não é uma peça vidrada. Exato, pode, pode voltar à ser... terra, sair da terra e pode voltar. Foi apenas cozida, então... Para nós é uma grande vantagem conseguirmos ter desenvolvido este método. Pronto, não é inovador, nós apenas utilizámos... Melhorámos algo que já existia, mas achamos que é, é de certo ponto inovador, porque como não era, como não existia, juntamos, só foi pensar um bocadinho e juntamos os materiais. E pronto. Agora estamos a pensar em criar diferentes formatos, não vamos esperar por aqui, vamos continuar a, a ver mais uh, opções de, de utilização. Por exemplo, este, este aqui, nós temos aqui a exposição, é um bocadinho grande. Estamos a pensar em fazer em, em formatos mais pequeninos. Em, não conseguimos ainda, porque não, não tivemos tempo, mas é um processo que ainda, ainda estamos a pensar nisso, ainda estamos a trabalhar nisso. E, pronto. e também nos agrada a possibilidade de podermos trabalhar com pequenos artesãos. Porque isto é um, é um projeto que não é para ser, se calhar, produzido industrialmente, é algo mais localizado, para intervir em algumas áreas, e isso também é uma parte que nos interessa, talvez a parte social do projeto, digamos. Exato. O, o, o projeto em si foi feito também através do processo de aleria. Foi tudo feito manualmente, por isso foi muito difícil. Conseguimos ver as nossas impressões digitais no, no projeto, então é muito interessante porque é uma coisa mesmo manual. É, fomos buscar à terra algo e, e não nem sequer vidramos nem nada para, para conseguir manter essa naturalidade da peça. Pronto. também foi interessante que... ver que, por exemplo, isto aqui em Portugal seria fácil de fazer ah, e lá legal. foi extremamente difícil porque eles não, não utilizam tanto estas técnicas como nós e também foi interessante o facto de termos que ir à procura e arranjar uma solução de fazer isto, também, foi, também tornou o projeto interessante. Por isso.